Você falou de dois eu... lugares pra você arrancar barulho Você dá é da pulga das galinhas, mas calma sua rima é LED Tá tentando voar, só que o drone me protege dispara? Oh. Oh. aonde eu moro o drone a gente derrubar na bala Essa bala não tem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 não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer. Você não entendeu que eu dou só a planta de França SBT, vou te o te dado, já que é um inseto SBP. É um você travou, a gima você é me merda. Você é o MM, sua gima, muita merda. Uou! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí bravão, agora qual que é, não vai desperdiçar o segundo round falando que eles não sabem o que quer, vontade, não tô buscando um pé, a sua alma vai dar, eu levo sabe qual que é, pra aquele lugar onde você acha que impede. Só que me eu levo debaixo da terra Na gente palmo e nem é 14 Você acha que cê é tudo isso aí você é só... Fica fudido, eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo estava vendo mudar várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Para o que não, eu já passei cruz Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a e deu Aê, não leva a mão Uma é de quebrada Ele é o maior campeão do Santo Ele A história do santa o MC Novato Ah, para com isso Cheio de mania, sua maneira é duvidosa. Se eu perder pra você, essa é uma história nova. Até então é um a 0 e fica quieto. Cê tá achando que é bom, cê não tem nem um dialeto. Ei, meu verso aqui de é uma história nova é sempre bom recomeçar o que eu já fiz um dia. Aí, pode ver que o cantinho espera porque eu sou o representante nessa nova era. O Fala sobre o Mandelwell, achando que é um monstrão. Mas você sabe que cê tá na minha mão, você não consegue. Que hip-hop é bem mais da rua Cante ela bora, ela vai embora Tinha que mandar na hora Cê sabe que eu cante, não cadê fora? Ela bora, você tá ligado Eu tô te mandando embora Eu nem tinha feito isso até agora Ei, <tos> tudo, tá na rimada, você fora. Da hora os seus novos picados Vou fazer scratch com a tua cara Da hora legal, mas você é um lobo Talvez quando você fizesse scratch com a cara Dê 5 com bom, você fazia a hip-hop Por enquanto você acha que é tudo isso e é só tosse Homem, não sei o que, eu mandei speed flow Se acha que é isso, você vai trocar morte Ei, oh, sabe que eu faço verso isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow, é, é Better well, better hell. Só que eles entendem Ah, pode tá aqui muito bem Ei, fruta, agora mano eu já capo Eu já tasco Você tá muito nervoso pagando dinheiro nesse prato Não, nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia Se o é Pode ter certeza que eu faço justo verso humano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz ah! É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os cravos igual você são tudo Uma salva de bolas, uma cara do colo e uma família tá ligado, uh, uh, uh, FL começa matando o beat, vem calmo, vem calmo, cê vai tá ligar do maluco que agora eu tô me derrando logo local sem de falo. Aí é barreto, cê vai apanhar para o quê? Sem maldade se situa. Tá com medo de uma loira do banheiro imagina quanto vê os preços na rua. O corpo na tenera, você escuta, você singela. Se Sem maldade, só pra argumentar, é que ele vai te pôr no seu lugar. Se eu tô de tenera, esconde o seu corpo, que hoje eu não levo só o celular. Que? E você, você sabe que agora eu vou ter que te dizer, Você falou que o um ataque foi ruim, foi tão ruim que você tem me imitar. Sabe por que eu percebi que você é um pequeno? Meu Deus, tô assustado com o preto na rua. Calma, sou eu no espelho. fala ah, olha meu olho por eu tô Entendi, meu mano. Que não vou até passar pau. Eu não falei de loira do banheiro. Foi você que falou, sem você... Você me esqueceu, um policial disfarçado, me forjou? Não, eu não tô forjando ninguém, só tô falando que você não manda bem. Aqui ele mostrou que agora maluco eu tô sem. Espelho, fique em casa, pra mim cê é um cuzão. Reflexo na rua vai ser seu olho bem do céu. Pode ir pro olho no chão, você sabe que eu acabei a artéria Eu é o inteiro emprego e você percebe que o dinheiro virou matéria. Sabe por quê? Quando o Vitalio, parceiro, se eu reflexo virou matéria. O rap virou material. o você você tá de marola. Sou o melhor no palco, sou o pior na escola. Pega a visão, cuzão, pra mim não vale a lei. Não quero nota 10, é o o E eu dou pra minha moedinhas eu não tinha as botas de 100 quando eu rimava na linha Sabe por quê? Foi pra putar de pariu, a minha rima não viu Tá fazendo batalha da aldeia Eu era pobre, hoje tenho 10 mil Você é, tem 10 mil, só que eu não tenho Eu ainda tô correndo pela casa e desempenho Saca a porque eu não dou à toa Eu tô dando minha cara só pela minha coroa Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você vai perceber que vai perder Você tá no declínio Você vai perceber que na cara pela sua coroa é o mínimo Sabe quê? que eu faço cristal e você vai perder Se você ainda não rima no aniversário Foda-se, vai dar com oh, Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho e se vira uma fera.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 Eu apagando os comédia que faixa é de casa Você pensa que, que é bom, pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faço freestyle de fato E no detalhe é que você já era Você pulou para o povo, você esqueceu quem é o MC da galera é, é, é. Ele é o MC da galera É, alguém já me contou Sabe o que é que não contaram pra você?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 Você é a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da mesma rima dele no primeiro round Eu, não falo, eu não sei, porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rima de apoio Não fecha com preto Mas porque aqui você é o bigode de louco? É o que eu quero, E por que eu posso? Só do zero sabe, o que eu faço Sabe por que eu faço freestyle E aqui eu mando bem Você gostou do cavanha, cê gostou do bigode Pinta os... Ah, você não não tem